Ó, ó. Ó, os cara tá fingindo ah. de morto, hein? Eles estão fingindo, os caras é ator! Ô, <risos> oh, louco, tio, dá um globo de ouro pra esse Loki! <risos> cara... Jerusalém. Bicho de sete cabeças. Vamos jogar com o Tony McIvers aqui? É o quê? Olha, ele tira a faca, tio, já flipa. É. Continuando no hard. Roda oh, logo esse trem aí! Beleza, já estamos aqui no meio dos busão, ó, oh, altos locks ali. Hey, deixa eu aí, tá de boa? Ah. Já, já, já tu pica. Eu bato? Ah, pera aí, Ó, de tá rolando uma tiazinha aqui, de aqui de acho que tá passando de mal. Solta ah, outra tiazinha. Oh, Ô, louco, pera aí, pera aí. Missão, missão. Ó, ó, ó, ó. Arame farpado. Bazuca. Nossa, bazucão já de começo. Ó, oh, granada. O oh, negócio tá lindo de começo, hein, jogo. Pera aí, Ó, ó. O Rutilioso tá ali, de campana. Ai, seu é louco, sai. Vamos olhar aqui a Suzanita? Ô, oh, Suzanita, você tá de boa. Não. O que, que acontece? Vamos pegar munição até o talo, tio. Sim. Beleza, tio. Vamos subir aqui e ver qual é que é. Tem que ligar o alto-falante. Bento. Ó. É isso aí. Defenda o ponto de controle. É, ué. Ó, ó, ó. Movimentos. Ô, louco. Taca granada nos locos, tio. Manda voar. Isso. E beleza. <risos> Estou calmo. Ó, ó. Tem lock aqui, tio. Os caras são é rápidos, tio. Maratonista. <risos> Pera aí, jogo, peraí, peraí, peraí, os cara tá vindo. Tá, tá de momento, tá tranquilo, tio. Ó. Loki aqui. Sim. Outro lockzinho vai escorregar. Eu sou malado de cadeia. Peraí, peraí, tem tá do outro lado. Ah, aí não, hein, jogo. Os caras passa por baixo. Ô, oh. oh, louco, tio. Os ah. caras é rápido. Ele sobe, escala e tudo mais. Peraí, peraí. Ah, tá, para! Ó, ó, ó, ó. Altos lock aqui. Tem um tantinho bom. Oh. Infinito, hein, O negócio é, é lock infinito. Peraí, vamos ver do outro lado aqui como tá o negócio. Ah, tá de boa. Tá de boa. Vou mandar mais. Será que do outro lado tem mais lock ali? Vai lá e vem! Tá vindo um Ô, oh, O quê? Tem um bezerrão! Um oh, bezerrão. Cai. Ah, ele cai. Aí quebra as perninhas. Ah, beleza. Tamo, tamo calmo. Beleza. Ó, oh, agora o lock vai abrir a porta, parece? Não, não. Vá até a casa do Gringold. Pra quem não sabe, Green Gold é a truta do caverninha. Vou na casa desse bloco aí e tomar um café. Já viu, né? Nossa senhora, tá rolando uma bagunça forte aqui, hein? Olha aí. Gente, é, só bagunça. Vamos lá no Green Gold, senhor. E aí, tio, Você tá de boa? Uhum. Vaza, é pra cá o caminho. Destino. Aperta o botão eu dentro. Lápido. Só escorregar <risos> pra dentro. <risos> oh! Oh! Pera aí. <risos> sai, que facada. O destino tá ali agora. Ó. É mais ou menos isso aí. Tem mais Loki aqui. Vamos cair, trânsito. O quê? Oh, meu Deus, Jackson! Oh, o Jackson é muito mal, tio. Ele é mal, ele é cruel! Sai, Jackson! Não, pegou um camarada meu. Ele pegou. Oh, escorrega aí, Jackson, pra você largar esse lock! Aí tem como flipar pra dentro aqui. Né? Oh, louco, tio! Eu tô com a arma aqui do Rambo, tio! Oh, sai daqui! É, sai da oh, tapa, tio! Oh, ela é violenta! da duas peixeirada tio! Ai, quero ver se não cair, hein! Mestre da peixeira! Tá Agora a gente avança, avança, tio! Pula o portão, Já já arriscar o meu peito, hein! Meu Deus! Riscaram o peito do caverninha! Ó, oh, ó, oh, ó! Oh, ó, oh, oh. oh, louco aqui! Ele! É... Nossa senhora! Ele! Abraça, meu! Você é louco, tio! Ó, oh, é hard mesmo, hein! Beleza! Ó, oh, ó oh. oh, Os cara tá pedindo de morto, hein? Eles tão fingindo, os cara é ator Ô oh, louco, tio, dá um globo de ouro pra esse Loki Os <risos> cara é ator, tio, ele tá pedindo A ah, granada, taca no chão, granada Ô oh, meu peito Ô oh, meu Deus, ajuda aí, Loki Ô oh, meu, oh, Isso, pelo amor de tal, tio, deixa eu baixar o bracinho aqui oh, meu... Meu Deus do céu. Ó, o cara já fedendo ervilha e repolho. Nossa, os caras chegam voando mesmo, hein? Tinha uma balada dentro da ervilha. Vamos tirar esses Loki aqui, Pelo amor de Deus. Os caras ator da Globo. Tô calmo, tô ca... tranquilo. Pera aí, Não tem saída pra cá, não? Claro que não. Ó, ó, ó. Momento de tranquilidade, hein? Oh. Calmo. Beleza. Ó, oh, a gente tem que subir a escada aqui. Já tem Loki aqui rotando. Ô, oh, Jackson, Ô, oh, Jackson, Pelo amor de Deus, hein? Cai. Ó, oh, dá facada nesse Jackson aí Rapaziada, o Jackson tá ficando mais fraco, hein? ele era mais resistente É um bom sinal, tio, os caras malhou, foi pra academia, fez um bíceps e tricep uhum. Vamos pro destino, tio, tem, tem Loki respirando aqui, hein Tô sentindo vocês Ó, uhum. oh, destino está ali, a derecha Tem que ficar esperto, tio, que tem um Aham. Abraçador. Uhum. ele chega no chamego, hein Ó uhum. oh. Beleza. You, the oh. for the Copy. Ah, aqui vai rolar amor, tio. Aqui vai rolar a treta de Alpha, amor. Ô, <risos> é oh, respira. Nossa, tio, você é louco, Cachoeira. Tá Beleza. Ó, ó, ó. Ó, tem que entrar na casa do mano lá, tio. Uma dos ninjas. Nossa, Nossa, do parkour. <risos> Entra aqui dentro. Fecha a porta. Tem Nossa, como fechar a porta? Oh. Eu não entendi o que ele falou. Ô louco, jogo. Então, vamos, vamos, vamos, vamos, sai daqui. Beleza, entra aqui. Vamos ver qual que é. Oh, sai, sai. <risos> <risos> Eu Parece para We're se defender. <risos> é. Boa. Oh, meu Deus, saiu até roxinho, hein? Saiu roxinho. <risos> Pera aí, ó. Oh, oh. Tem que fazer uma barricada benta aqui. Ó, ó, ó. Vamos construir. O negócio aqui é tipo Gregson Jogs. <risos> okay. Beleza. Ó, oh, ó. Oh. Fecha aqui também, tipo. Arromba. Porque arrombar? Tipo... <risos> Beleza. Outro aqui, ó. Oh, fechadinha. Tranquilo, a gente tem que fechar todas as barricadas do amor. Vamos ficar esperto, hein? Aprovando. Beleza. Ó, Mad Kitson tio. É bom ter o Mad Kitson Aham. Uhum. Os caras tá chegando, hein? Tá chegando, tio. Tô, tô, tô, tô sentindo os arrotos. Ó, ó o Loki lá, ó. Tem, tem que matar aquele rotador É a verdade? Vem jogo. Ai, ele solta repolho. Como que a gente mata aquele rotador lá, tio? Não tô lembrando, não. Sai daí! Ó, ó, instala a grade elétrica, tio. Ah, velho. É... Oh! Ah! Será que é pro outro lado aqui agora? Vai lá e vê. O Golderbergson o tá lá em cima. Ah, Peraí, tá por aqui, tio. Vom, vamos ver o que tá rolando aqui Gringold. em cima? Oh, oh. O o está ó, ó, ó. Cadê o Gold? Em Sorocaba. Beleza, tio. Olha o local aqui tem atirador de elite. Oh, finalmente, escopeta, ah, tio. Agora ah, sim. Agora a gente vai bicar os locks, tio. Vom, vamos descer lá e é conferir. Agora esses caras vão cair. Peraí, tá rolando outra escopeta aqui. Eita, Ô, Loki, Jesus! Ah! Oh! Oh, o jogo até o Loki subir aqui. O Loki, oh, meu Deus, o programador! Dois! Ele pegou os dois, tio! O que Dois! Ô, jogo maldito! O Pro programador programa se legal direito! Ei, tio, tá matando todo mundo! O cara tá brincando, ninguém faz nada! Ô oh, jogo maldito! <risos> três! Ele pegou os três, tio! Nossa senhora, tio! O cara que... Oh, meu Deus do céu! Seu... É o Camara! Sou eu o avestado! Ele é o Camara! Beleza! Ó! Oh. Beleza, ficou preta na mão, tio! Vamos jogar sério agora! Peraí, cadê os locos, tio? Cadê? Tá aqui fora! Vamos carregar a munição aqui só pra ficar de boa! Onde é que tá os locks, tio? Onde é que tá? Não Sai daqui! Sai! Sai, tio! Sai, Jackson! o Jackson não cai não, tio! Oh, meu Deus, o Jackson! Pelo amor de Deus, hein, tio! Oh meu, cara é profissional do. Ah! Oh. Beleza, volta aqui. Vamos colocar a barricada. Ó, oh, barrica! Oh, meu Deus, deu certo, hein? Oh meu Deus do céu! Munição outra vez! Vamos pegar o doutor lá, que esse doutor que tá causando treta. Deixa pra lá. Ó. Procure pelas maletas no consulado e no hospital Vambora, tio Onde é que é esse negócio aqui? O caverno já vai derrapar pra baixo aqui Vamos investigar Segue as flechas benta Ó, interagir Já tá interagindo, tio Bica a porta Beleza, ó Tem local secreto aqui Escopreta tá na mão Deixa esses locks vim Vem a mim Beleza Ó, destino 2, hein Vai ver uns locks Sempre tem uns locks escondidos Tranquilo Ô meu Deus, peraí aí. Ah, aí sim, tio Ó, agora a escopreta vai ser testada Ó, você já derrapou Peraí, tio, peraí. Oh! Oh, esse não, esse não, tio, aquele cara ali é o abraçador Ó oh, oh, oh, oh, oh, oh, o Lock lá, tio, tem que matar o bezerrão O bezerrão é tio, ele, ele grita Ó oh. Beleza, pegamos o, o bezerrão Volta Volta que tem munição, tio, Vamos par de negócio Calma, jogo calma Vamos escopreta, tem escopeta pra tudo Pera aí, tio Tem um cobrador de aluguel, ele é gordo, hein, que ele, ele é pesado Beleza, ó, oh, achamos umas caixas bentas aqui. Com certeza vai ter. Será que tem um, uma arma profissional? Mad Kitson, tio. Mad Kidson. É importante no hard. Vamos com calma. Ó, oh, zóia. Inocente. Beleza, tem dois locais. Vamos vasculhar essa área aqui primeiro? É sim. Pera aí, tio, peraí, peraí. Pera Respirações. Vamos entrar aqui. Ô, oh, meu lugar bonito, hein? Nossa. E aí, tiozinho? Boa, oh, tá vomitando é aí. Um o Cabernet curou é ele. Com uma escopeta no zóia. Agora está bem, tio. Ó, oh, calma aí, tranquilo no chão ali. Beleza, aqui não dá pra entrar. Mas aqui dá, hein? Ó, oh, esse local que me parece que tem como subir. Vai lá e vê! Altos Che Guevara na parede, hein? Vamos tranquilo. Achou! <risos> Ai, cai, tio. Olha aí, eu sou o um crelo. Beleza. Zóia! Peraí, tá rolando uma arma secundária aqui? Vamos colocar no bolso essa arma aqui, tio. Oh! Ó, oh, ó. Oh. Sintomas de estar dormindo no local, hein? É, é. Encontre as duas maletas. Tá por aqui, tio. Vamos ficar esperto. É isso aí. Pois sala da NASA, tio. Abre aqui. Que parada é essa? Coletar maleta. Peguei uma. Pegamos uma maleta. Falta outra. Peraí, pera tem Loki respirando aqui, hein? Ó. Oh. Ó. Oh, jogo. Não. Ô, oh, meu Deus. Peraí, tio. Ué, esse Loki chega voando nada. Não tem como fazer nada. Uh, Tô calmo. Beleza. Vamos descer aqui agora. O destino. Tamo perto. Tamo perto. Com certeza, não tenha dúvida nenhuma disso. Tá rolando os aqui fora de novo. Ó. Ação e diversão. Aqui a gente já passou. Vasculhar. O local é ali, hein? Tem como atravessar aqui? Ô, oh, meu Deus. É o repolista, hein? É o quê? Ô, oh, louco o jogo! Como que a gente passa ali? Tá cheio de repolho! Nossa, jogo! Peraí, peraí, sai de perto do repolho, tio. Vin, desses. Ele até pulou, ele de amor, hein? É Mas Vem é pra cá, é para cá, ó, oh, ó, oh, meu Deus do <risos> céu É bolsa família mesmo, tchau, os caras vêm num vácuo Ó <risos> oh. Oh. Tranquilão oh, não acaba não, hein? O jogo! Ah, joga granada granadinha ali meio Joga uma granada e vê qual é que é ah! Tô então, calmo. Ô tiozinho, tá de boa? O que é o Jackson? O Jackson? Não, Jackson não o Jackson, ah, Jackson vamos cair aí, Jackson. O que é isso, hein? Esse aqui, nossa, e canta. Esse cara morreu na pozinha aqui. Oh, Diogo! Rapaziada, arrancamos aí o tórax dela, hein? É a verdade. Find that case. Stick together and find that case. Beleza, rapaziada, o que, que é que eu. Esse? Olha aí, ó. Você não possui carga de arrombamento. Oh, não. Ô, Jogo, vamos parar com isso, hein. Deve ter umas, umas munições especial ali. Tá oh! é de boa, hein, tio? <risos> Ele caiu com a perninha até torta. Oh, Rola um posto aqui, oh, 24 injeções. Olha a cara do médico, tio. Tacando agulha na mina. <risos> Beleza. Ô, oh, Jogo! Achou! Ah, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, Jogo. Pra que colocar esse cara no jogo? <risos> vamos encontrar a segunda maleta? Demorou, é nóis. Ô, maleta, onde é que você tá, tio? Tá por aqui, tio. Tem que encontrar essa maleta penta. Antes que aconteça alguma desgraça, hein? Ó, ó, ó... Tá lá em cima, tá lá em cima, vamos subir aqui... Ó, bezerros, tá rolando os bezerrão... aí peraí, hein, cuidado, cuidado... Respirações... Ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, Maleta, é maleta, achei! Ah! achei! Duas maletas encontradas... Ah, gringold, beleza, ó, chama ali um Magic Kitson... Já coloca no bolso... agora estamos de boa, hein, tamo bonito... Eita, calma aí, jogo. Calma aí, tem como eu trocar ideia com os camaros aqui, não? Não. Pera aí, tio. Ô, oh, Jackson! É o Jackson, tá vindo! Sai! Ah, Tá com a granada aí, vamos ver se o Jackson apede é aço! <risos> <risos> e aí, tio? Tá de boa! Ô zóio! Nossa senhora, tio! O Jackson tá no meio! You will die, mortal. O Jackson não caiu, não, tio! Ele tá vindo! O Jackson tá vindo! O ja não, Jackson! Nossa senhora, Jackson! Aí você vai apanhar também! meio da peixeira rodando aqui? Pois é, tá acabando a munição, hein? Ah, sai daqui, seus lock! Nossa senhora, quantos milhões! Ai! Pera aí, jogo! Não acaba não, tio! Ai, ele vem pulando! Calma, calma! Calma! Estou calmo! Calmo! Oh. Beleza, estamos bem. E o que, que acontece? Vamos ter que voltar aqui? O caverninho só não tem munição, hein? Acabou a munição da escopeta. Ô oh, louco, tio! Onde? Ô oh, louco jogo. Ah, oh, o abraçador. Vapa! Ó oh, é? tio! Nossa, chega rodando. Ó, ó, ó, ó. Peraí, peraí. Peguei a arma, mas cadê a munição? Onde carrega a munição? Pera aí, granada, granada, pega no bolso, coloca Tranquilão, ó, oh, ó oh. Tem bezerro aqui, arame farpets é O quê? destino é ali Mas eu tô sem munição ainda, hein O jogo ah? Vamos passar o repolho Ó, oh, munição contada ah! O jogo Vai tomar no caneco Não, oh, não acaba não Entra na casinha, entra Peraí, peraí, peraí. Fala que tem munição aqui. Onde é que tava a munição, tio? Ô, oh, louco! Aí roda a peixeira, tio. Ah, eu quero ver ele rodar. Beleza. Peraí, peraí. Acho que... Ô, oh, oh, oh, tá rolando um bezerrão gigante ali. E yeah, aí, tio, tá de boa? Munição aqui, ó. Entra a munição! Pega a munição. É isso? Ah, agora tá de boa, tio. 96 tiros de amor. É tudo nosso. Ó, ó, ó, ó, tem um Loki gritando, bezerrão gigante é oh, o Jackson, é o Jackson Ah, Jackson Peraí, peraí, tem Loki aqui, hein Tá rolando Street Fighter 2 aqui Ó, ó, ó, maletão, maletão Ô, oh, Jackson Jackson não cai não, tio, olha aí, ó, fome do menino Beleza, carrega pela última vez Ó, vamos sair fora, tio, destino tá aqui, ó, bica Vai lá e vê Agora a gente vai ter que trocar ideia com o doutor, tio, se o doutor estiver lá ainda, hein, vamos ficar esperto, o doutor tem que estar tá aqui Aí tio, dá as maletas beta pra ele Ó Team, get in here. Time to go. Bora aí, o doutor, doutor. Vapa! Flipa a porta Beleza Ó, ó, escolte o Green Gold at até o ponto de evacuação É agora que a ação vai começar Ô tiozinho, calma aí Peraí, então, Fedorento aqui, o, fedorentão. o Fedorento Fedorento ó, ó, ó não, oh, meu Deus, outra arma, eu tô com 50 armas aqui, nem sei qual que eu uso, bazuca, essa mesmo que eu quero, Ah, pata do bolso, peraí, peraí, peraí, olha o tanto, nossa, taca, nossa, taca todas as granadas que você tem, meu Deus, pra onde que eles vêm tio, e aí, oh, elimina, escopreta tio, peraí, peraí, peraí, qual é que é a outra arma, O jogo, Ah, bazuquinha, ai, Nossa, que suco de laranja Oh, louco Nossa senhora, o de Loki o oh, Jackson o oh, Jackson tá junto O Jackson tá no meio O Jackson caiu Ai, Jackson precisa largar de ser Loki Pera aí Esse cara tá fazendo, tá fazendo uma paradinha aqui sinistra Os alpinistas Peraí, peraí, volta, volta Oh, meu Deus do céu oh. Se não tivesse ninguém pulando o um muro Tô calmo Oh, meu, tem um voador ali, hein O voador pula Não para de escompletar, tio Peraí, peraí, peraí eu logo preciso de ajuda aqui, é o doutor, peraí, é o doutor, tio, ah, oh, meu Deus, não pode deixar o doutor sozinho não, peraí, peraí, granada, pega a granada, isso, vem doutor, vem com o pai, vem com o pai, tô calmo, ó, oh, mais granadas, mais munição, destino, destino, ó, oh, meu Deus, vai, vaza pra dentro, cai, peraí, peraí, ó, ó, ó, um segundo, retrato legal, é um retrato abstrato, mas volta, volta. O que está acontecendo aqui? Oh meu Deus, eu estou calmo. Ó, oh, tranquilão, tio. Tá com a granada aí, vou ver o que é. quer. Oh. Ó. Que tipo cruel! Que tipo cruel, tio! É a verdade. Nossa senhora, olha o tanto de Loki aí. Cadê o doutor? Não sei. Pera aí! Ah. Espera aí, jogo! É. Nossa, é. tem esse é. caras voando é. do outro lado! O tiozinho, corre mais rápido aí! Oh, louco! Pera aí, tio! Pera! Sai! O cara tá fazendo. Oh, os alpinistas. Ô oh, João, peraí, tá chovendo o Loki sem parar. Ai! Nossa, peixeira. Nossa, se para. Pera Peraí, tem mais, tem mais! Cadê o helicóptero? Ô, oh, peraí, corre, tio, corre! Lá pro helicóptero! Rápido! Cadê esse helicóptero bento? Tá aqui fora! Oh o helicóptero ali! Ô oh, tiozinho, você não quer correr por quê? Por causa de judiamento de pele. Oh, cai, aí são os alpinistas! Tira esses alpinistas daí, pelo Now. amor de Deus Pera peraí, tá rolando uma paradinha aqui, hein Ai, cura, cura Rapidão, cura É o Jackson, calma, Jackson, cura O Jackson vai pegar, ele vai pegar, abraçou Peraí, abraçou e caiu, hein Peraí, o que tem aqui dentro? Instala essa parada, tio Beleza, ô oh, meu Deus, tem como instalar os negócios Instala tá? aí, caberninha, ô oh, meu Deus, mete um hackeamento aí Ah, agora já era, tio, E beleza É só aguentar nós temos duas granadas. É, o oh, Loki vindo por aqui, hein. Ó, oh, já vira suco de beterraba. Tranquilão. Nice. Botou serra Tranquilo. Instalação. Instala. Ó, oh, oh, meu é, Deus. Tem que instalar tudo mesmo, hein. Munição, carrega. Peraí, peraí. Onde? Olha lá. Tricri. Tricri. Tricri. Tricri. E aí, o que, que eu tenho que fazer? Mantenho os zumbis afastados do helicóptero. Sai. Sai do meu camara. Peraí, peraí. Tem que voltar lá em jogo. Peraí, tio. aí O mano Frank tá, tá passando mal ele Corre aqui. o doutor o doutor tá de boa, tá de boa aí jogo, você mandar o camarada beijando assim Eu já dou logo uma escopretada no sonho dele E aí, acabou o zumbi? Eliminar, tem um lock aqui, ó Uou Nossa, jogo Tá com a granada ali, ó, ó, ritmo cruel, tio, ó Ritmo cruel e o inteiro Ai, voa Nossa Scout Green Gold Vamos escoltar o Green Gold, tio. Bora. Oh, peraí, peraí, ô oh, oh, Green Gold. Cadê Cadê o Loki, tio? Não tô lembrado, não. Peraí, peraí, peraí. Olha o tanto de Loki aqui. Cadê o Green Gold? Sei lá. Abre a caixa, abre a caixa. Ai, Pega o medkit. Cadê o Green Gold? Eu sei lá. Meu, cadê o Green Gold, tio? Não sei. Alguém sabe me dizer, cadê esse Loki? Não sei. Destino, destino aqui, mas cadê o Loki? Pega o Puzzle. O Loki tava do outro lado. É. Defina a cobertura. Ó, oh, ó, oh, os caras tá subindo aqui. Defenda a cobertura. Ó, yeah, oh, tem uns lock alpinistas, derruba. Tranquilo. Tudo na tranquilidade. Defenda o helicóptero. Tamo defendendo. Tamo defendendo. Ação e diversão. Oh! Você não, tio. Ó, oh, meu, você cai, hein? Beleza. Oh, olha o tanto de lock. Ah, escopeta ali. Nossa senhora. Ora! Olha os alpinistas ali. Vamos fazer um strike aqui pra esse lock. ser por que é mesmo? Vamos carregar aqui só pra manter a segurança do amor. Instala outra metralhadora Benta aqui, que eu nem sei de onde o lock tá vindo mais. Você não sabe nem eu. Achou! Oh, achou! Homer, oh, oh, esse cara aqui, ó. Oh. Alpinista mesmo. É sim. Para de alpinismo, tio. Para. Para com essa Opa! porra aí! Nossa, não acaba não. Okay. Peraí, peraí, aí, carrega aí essa escopeta, tio. Rápido! Peraí, tem, tem lock atrás. Tem lock atrás, senão é só aqui. Isso, Bica's lock, Entra aqui, vamos ver se Outro! Ah, joga a granada é lá, Caverninha! Ai, oh, tipo cruel, tio! E tipo cruel! que sacode o pai inteiro! Nossa! Muita baguncinha! Beleza! Beleza, pega mais granada! É peraí, tio, tem, tem mais lock ali, hein? Incluindo o Jackson. <risos> ah! Ó o Jackson aqui tio, ó o Jackson, pera aí, isso vai rodar, hein. do pipoco come no pé do ouvido. Ó, oh, ó. Oh. Será que a gente vai passar esse negócio tio? Ah, oh, meu Deus, peraí, peraí, bezerro. Tem bezerro, tem bezerro, onde? Ó oh, um bezerrão lá em cima tio, Ah, oh, meu Deus do céu. Ó, oh, escopeta é ele, aí cai tio. O bezerrão teve que se suicidar pra largar esse Loki. Pulou de ponta hein? Sim. Ó, ó, ó, ó, mais Loki alpinista. Vá até o helicóptero. Uh! Vamos, vamos subir no helicóptero aqui? O jogo tem comentário do copo Bento aqui. Okay? Olá, tudo bem? Todo They're mundo okay? bem? Alguém mordido? Okay. Tô legal, eu tô legal. Uh! Olha pra eles. Não parem nunca. A gente podia ficar lutando a vida inteira e não ia fazer. Oh, oh, acho que posso ajudar. Tá, passando!